A influência e os maiores são muito influenciados. O fumo polui o ambiente. Atiram as bilhacas para o chão. E faz mal à saúde. Querem ser entre casais no local escolar locais semelhantes. Os alunos sentem-se desconfortáveis. Alguns até ficarem envergonhados. Devem procurar locais apropriados. Na escola, não. E wow.